O SEBRAE ele tem diversos produtos ligados para o setor automotivo. Né? Nós temos um, hoje um projeto que demora de quatro a cinco meses focado em gestão, atendimento, controle financeiro e um planejamento estratégico. Um período todo de 45 horas e duas encontros por semana e o, o Estado inteiro tem capacidade de atender esses empresários da reparação automotiva. Tem uma apresentação do SEBRAE explicando o que nós temos feito pelo setor automotivo. O nosso parceiro diz que reparo fornece as informações sobre como ele obter receita adicional, com um conceito novo de agregar receita e fazer um reparo rápido no veículo que tá, às vezes está fazendo um tratamento mecânico, ele já aproveita e faz um reparo de funeraria e pintura, dando um tratamento de comodidade ao cliente. E o Senai também com a tecnologia nova, com um carro elétrico, né temos aqui uma BMW elétrica, O óculos de amplitude de comunicação com o exterior. Então, a marca Ford, BMW, ele consegue conversar o mecânico daqui, ele consegue conversar com um mecânico, um engenheiro, na verdade, né? O um engenheiro da Ford nos Estados Unidos ou um engenheiro da BMW na Alemanha. Muita tecnologia, muita informação.